Nós vamos até Campo Grande, isso, dos estúdios da CBN. Olha quem está aqui comigo hoje, a Isabela Duarte, que faz parte aí do grupo de jornalistas lá da CBN. Oi, Isabela, a pauta de hoje é sobre o governador Eduardo Ríder, que lançou um pacote que reduz impostos e taxas. É isso mesmo? Muito bom dia para você. Bom dia, Israel. Bom dia, pessoal de Três Lagoas. É isso mesmo, o governo de Mato Grosso do Sul lançou esse pacote de redução e isenção de impostos e taxas, como uma medida para movimentar a economia, gerar emprego, oportunidades, além de atender uma demanda do setor de pequenos e médios empresários. São 18 propostas que vão na linha dos compromissos assumidos pelo governador Eduardo Ribeiro. Ele antecipou que haverá ainda uma redução na carga tributária sobre alguns alimentos, prorrogação de benefícios para bares, restaurantes, e ainda a isenção de IPVA para automóveis movidos a gás natural como uma medida de incentivo ao uso do combustível menos poluente. Entre os setores beneficiados estão comércios, supermercados, atacadistas, produtores rurais e indústrias. A nossa equipe de reportagens esteve lá nesta manhã acompanhando o lançamento. E mais informações e detalhes vão estar disponíveis lá no nosso portal rcn 7 Isabela Duarte, seja bem-vinda ao TVC agora, estreando aqui na quadrada do TVC, direto de Campo Grande para Três Lourdes. Tava nervosa, Isabela? Um pouquinho, um pouquinho nervosa, mas muito obrigada pela oportunidade de, de aprender, né, de estar aqui. Mais mandou mais. super bem, menina, mandou super bem, entregou a informação ali, ó, parabéns, tá bom? Espero te Sim. ver outras vezes aqui, hein, não fuja de nós não. Pode deixar, eu vou voltar mais vezes. E coisa boa, tá aí ó a nova safra de jornalistas já.